Olá, está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Você vai ver nesta edição que uma grávida foi forçada a ficar sem fazer nada, enfrentando xingamentos e até ameaças de demissão. E vai ver também, crianças e adolescentes de escola pública se preparam para a corrida do trabalho. Eu estou achando muito legal porque é a primeira vez que eu vou participar, né? A gente está treinando bastante, a gente vai ganhar essa corrida. No quadro É Direito, a juíza Rosiane Nascimento responde a uma dúvida sobre doação de sangue. Em estúdio, uma entrevista com o presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB de Mato Grosso, Diego Fernando Oliveira. Ele fala da não obrigatoriedade na contribuição sindical após a reforma trabalhista. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Nós começamos esta edição falando sobre a corrida do trabalho, mas desta vez com enfoque nas crianças e adolescentes. Centenas de alunos de escolas públicas devem participar da prova Kids e olha que eles treinam que nem gente grande. A Julie foi até lá conferir de perto o que eles estão aprontando. Vamos ver? Parece brincadeira de criança ou uma simples aula de educação física, mas isso é treino.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 Para saber mais, acesse corridadotrabalho.com.br, o endereço está aqui na sua tela. A gravidez é uma das fases mais importantes da vida, mas no trabalho isso pode se tornar um grande problema para as futuras mães. Na decisão de hoje, a Álvares comenta o caso em que uma mulher grávida foi forçada a ficar sem fazer nada, enfrentando xingamentos e ameaças de demissão.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 o advogado de defesa afirmou que o gerente foi desligado e medidas para que a situação não se repita estão sendo colocadas em prática. Obrigado, Sinara. No quadro A é Direito, a Enoã quer saber se o trabalhador que doa sangue tem ou não direito a um dia de folga. A juíza Rosiane Nascimento responde pra gente. Eu posso sair do trabalho para doar sangue? Eu teria folga ou teria que compensar a ausência? Oi, Aenoã! Respondendo a sua questão, o empregado pode sim faltar ao trabalho uma vez a cada 12 meses para doação voluntária de sangue. Você tem que apresentar o atestado de comparecimento de doação no seu trabalho. Se por um acaso você tiver outras necessidades de doação, como doença, por exemplo, você, mediante a apresentação do atestado, você não vai ter o dia descontado e nem vai precisar compensar, tá bom? Você também pode gravar uma pergunta ou enviar qualquer dúvida através do e-mail comunicação.trt23.jus.br. E a Vara do Trabalho de Colíder realizou audiências com empresas acusadas de manter 23 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Esta e outras notícias agora no Giro da Semana. A Vara do Trabalho de Colíder realizou uma audiência envolvendo três empresas do mesmo grupo familiar, acusadas de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão. As irregularidades foram denunciadas pelo Ministério Público do Trabalho, que ajuizou uma ação pública pedindo a condenação das empresas em 100 milhões de reais por danos morais coletivos. O resgate de 23 trabalhadores foi feito em junho de 2017 na Fazenda Santa Laura Vicunha onde há criação de gado e plantio de arroz. No local, foram encontrados empregados e seus familiares, inclusive crianças e uma trabalhadora grávida, todos expostos a risco e com os direitos trabalhistas básicos negados. Como resultado de um processo julgado pela Vara do Trabalho de Nova Mutum, a Associação Cultural e Social do município irá receber 50 mil reais para custeio da Orquestra Sinfônica Jovem. O dinheiro é de um acordo judicial firmado em uma ação civil pública pelo descumprimento de diversas normas trabalhistas pelas empresas Mutuma Agropecuária e Mutuma Agrícola. Entre as infrações está o suprimento de intervalos exigidos por lei aos empregados, como o período de, no mínimo, 11 horas de descanso entre uma jornada e outra de trabalho. No último final de semana, ocorreu a primeira edição do Multiação de 2018, a iniciativa, que tem o TRT de Mato Grosso como um dos parceiros, contemplou os moradores do bairro Pedra 90, levando lazer, empreendedorismo e acesso aos serviços públicos. O projeto é desenvolvido em bairros carentes de Cuiabá e Vazegrande. O Tribunal disponibilizou à população materiais educativos, como cartilhas e folders, consulta processual e ainda os games Futuro em Jogo e Trabalho Seguro, que abordam de forma lúdica os temas do trabalho infantil e do uso de equipamentos de proteção individual. No próximo bloco, vamos falar com o presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB de Mato Grosso, Diego Fernando Oliveira. Ele fala sobre a contribuição sindical que deixou de ser obrigatória. Não sai daí que a gente volta já. Vem aí! A segunda Corrida do Trabalho.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 Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. O um país se constrói com respeito às leis e trabalho de empregadores que assumem os riscos do negócio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 Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Como fica o movimento sindical com a recente reforma trabalhista? Quem responde é o presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB, Diego Oliveira. Doutor Diego, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O que, que mudou basicamente, doutor, com relação ao, a, ao direito, ao movimento sindical, é, com essa reforma trabalhista? Um dos principais pontos da reforma da, da alteração, foi uh, o negociado sobre o legislado, né? Esse ponto da, da, da reforma que é de grande impacto para o movimento sindical e também para as relações do trabalho. E eu queria que o senhor explicasse o que, que é, para quem está nos assistindo, o que, que é esse acordado sobre o legislado, que afinal a gente ouviu falar muito né, no segundo Sim. semestre de 2017, mas assim, o que, que significa isso? Significa o quê? Uh, o, o que convencionar a empresa e os sindicatos trabalhadores, ou os dois sindicatos, patronal e laboral, o que eles convencionários que eles fecharem através de um acordo ou convenção coletiva, isso vai ter patamar supralegal, ou seja, ele vai estar acima das leis, né? abaixo tão somente da Constituição. Então, é, o sindicato que vier a fazer esses acordos, ele tem a grande responsabilidade de colocar em pauta o que é de mais agrado para os seus representados e que isso vai ter um patamar muito alto abaixo tão somente da Constituição Federal. Mas muita gente tem dito que, é, apesar de todas as críticas, toda a polêmica, que o acordado sobre o legislado na verdade sempre existiu. Sempre existiu, doutor? Sim, o acordado sobre o legislado sempre, sempre existiu. A Justiça do Trabalho sempre é, é, deu essa, essa relevância aos acordos e convenções coletivas. Tudo que era para beneficiar o trabalhador, você poderia fazer e era é, é, é, devidamente é, registrado na Justiça do Trabalho, né, no Ministério do Trabalho e era homologado na Justiça do Trabalho através das ações. Né? Então, o, os, os, as relações de trabalho que eram para beneficiar o trabalhador, então o negociado já prevalecia sobre o legislado. O legislado era o piso, era o direito mínimo. O que estava na lei não podia ser menor, né? Então era o mínimo. E aí o negociado acima daquilo ali sempre prevaleceu. Hoje, atualmente, o que que a reforma trouxe? Ela trouxe que toda e qualquer negociação vai prevalecer sobre a lei. Se não tiver negociação, prevalece a lei. Se tiver negociação, prevalece o que estiver na negociação. Seja ela para beneficiar os direitos do trabalhador, seja ela para prejudicar os direitos do trabalhador. Seja ela para beneficiar as empresas, seja ela para não, não beneficiar as empresas. E isso, doutor, foi alvo de, como a gente já falou aqui, muita polêmica. Se falou muito sobre isso nesse segundo semestre de 2017. E o senhor, como presidente da Comissão de Direito Sindical, a OAB tem uma posição sobre essa questão? Tem sim. A OAB vê com, grandes, com grande preocupação isso. Inclusive, isso é pauta de discussões no, no, na OAB Federal. É, vê com grande cautela com relação a isso. Por quê? Porque nem sempre está balanceado as discussões. A, a, a, a forma, o capital contra o laboral, né? a força de trabalho contra, contra a força do dinheiro. Nem sempre isso está balanceado, mesmo estando representados por sindicatos. Então, a OAB entende que a legislação ela tem que ser, continuar sendo um piso, um piso, né? e que é, o que for negociado, como era an antigamente, o que for negociado acima daquilo ali prevale prevaleceria. Doutor, outra grande crítica que se fez, e aqui nesse estúdio a gente recebeu muitos convidados, professores, pesquisadores, magistrados, advogados, que falavam, é, criticavam a reforma trabalhista é, por conta dela não ter sido antecedida por uma reforma sindical. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu tenho um pensamento é, é, individual e, e, e, e também é compartilhado no, no, dentro da nossa comissão na OAB e dentro da comissão nacional da OAB também, é de que é, realmente deveria ter tido uma reforma sindical antes de ter feito tamanha alteração na legislação trabalhista. Por Deve... Porque você precisa dar condições, tanto aos sindicatos laborais, aos sindicatos patronais, para que eles possam ter essa... essa... É, é, esse dinamismo das suas responsabilidades. Não que hoje eles não tenham, mas é que você deu, um, um, um do dia para a noite, você deu uma, uma responsabilidade muito grande para ambos, para ambos os sindicatos, tanto laboral quanto patronal. Então, realmente, é, deveria ter prescindido uma reforma sindical, onde é, é, é, você faria toda a regulamentação sindical, né, de uma forma mais coerente, mais correta para que todos saibam a, da sua representatividade, para depois você fazer uma alteração de tamanho e importância. Doutor, e outra crítica era com relação à, à unicidade sindical, né? Que uma categoria, ela só pode ter um sindicato para categoria num determinado território, é, e que isso acaba gerando um sindicato que ou você se filia a ele ou não tem outra opção. Isso deixaria os sindicatos mais preguiçosos vamos dizer assim qual que é a sua avaliação sobre essa crítica é nós é, a minha avaliação pessoal aí eu falo é, é, em nome da, de diego oliveira não não não, não em nome de, de outros advogados mas é, a minha avaliação pessoal é o seguinte de que a unidade sindical no brasil ela é necessária tá? É, a pluralidade sindical, você vai ter vários sindicatos negociando para trabalhadores na mesma empresa. Então, você é representado por um sindicato, o seu colega do lado é representado por outro sindicato. Você recebe um aumento de X, o seu colega do lado recebe um aumento de 2X. Isso acaba criando dentro da própria empresa um, um, um desconforto. Né? Então, a unicidade sindical, através da atividade econômica, no Brasil ainda, ela é necessária. Né? A pluralidade sindical ela é recomendada pela, pela, pela OIT, né? pela ONU, ela é recomendada pela OIT, mas no Brasil ela ainda não tem... É, é, a legislação brasileira, por ela ser um tanto quanto engessada, ela ainda não dá essas condições para que seja efetivado a pluralidade sindical dentro do Brasil. Doutor, nesse cenário, nesse primeiro semestre, Sob a reforma trabalhista, a legislação modificada pela reforma trabalhista, os acordos e as convenções agora, chegando maio, daqui a pouco, começam as datas base de muitas categorias. Acordos e convenções coletivas, elas permanecem da mesma forma? Permanecem permanece da mesma forma, só um, um, uma diferenciação de acordo e convenção. Acordo coletivo, ele é feito entre o sindicato dos trabalhadores, diretamente com a empresa. Então é uma empresa só... Com o sindicato. Convenção coletiva são dois sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato laboral, eles sentam e fazem uma negociação, isso chama convenção coletiva. Em né? regra, então, pega mais gente. Em regra, pega mais gente, abrange toda a categoria, né? Da, de um determinado município ou estado ou uma faixa, uma faixa territorial. É, atualmente... Permanece, as regras ainda permanecem as mesmas. Negociação, pressão de edital, pressão de, de, de, de assembleia de trabalhadores, precente de reunião dos, do, do, dos, dos empregadores. Essa questão não se alterou. Né? Alterou-se alterou o conteúdo que vai ser discutido. O que vai ser discutido e a forma que vai ser discutido. Isso alterou por quê? Porque se você tem a possibilidade de você flexibilizar as leis trabalhistas, né, então a hora que vocês sentarem, hora que sentarem na mesa de negociação, aí isso, isso vai alterar. Mas a, em regra, a formalidade continua a ser a mesma e a obrigatoriedade registrar no sistema mediador, que é do Ministério do Trabalho, que é quem faz o controle, né, dos acordos e convenções coletivas que são realizados no país. Doutor Diego Oliveira, quero agradecer mais uma vez pela sua presença, por todas essas informações e encerrando, gostaria de deixar o senhor fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço estar aqui, é sempre bom estar falando para o trabalhador, para o empresário, para que se orientem né? e que as relações sejam sempre é, é, boas. Eu sempre digo, enquanto o patrão e o empregado ficarem brigando, eles nunca chegam a lugar nenhum. O interessante é os dois darem a mão e olhar para o horizonte e caminharem juntos, né? Por isso eu sempre falo, trabalhador, filie-se ao seu sindicato, fortaleça a sua luta, venha para o sindicato e tente é, sempre melhorar as suas condições de trabalho. E assim eu também falo para os empregadores, procure o seu sindicato, filie-se ao, ao seu sindicato, o sindicato patronal também precisa de vocês, né? Para que vocês consigam ter lutas tanto trabalhistas, contos fiscais conto etc. Então é sempre importante estarmos é, representados e juntos somos mais fortes.